Ah, o Dream. Como eu amo dreammar com coisas boas. Ver meus amigos realizando os dreams deles, ou. Epa, qual o contexto disso? Não, gente, não quero falar sobre sonhar e dormir hoje, mesmo que pareça. Mas sim, sobre o nosso amiguinho lá na gringa, que o povo conhece como Dream, ou sonhar. Eu achei esse cara bem criativo, pra falar a verdade. Eu não sei nem como começo, mas em meados de dezembro de 2020, eu tava vendo hentai no site vermelho, quando meu Windows XP parou de funcionar. Aí depois de dar umas bofetadas nele, eu fui pesquisar no YouTube pelo celular mesmo, como arrumava. Quando eu me deparei com um vídeo do GoArt falando assim no título. Como a maior senhora de Minecraft conseguiu fazer uma feira que vendia casas, mas foi acusada de roubar o Jazz Ghost e escravizar é o mesmo pra ficar ali construindo. Não, pera, eu errei tudo. O título era, como o maior youtuber de Minecraft, foi acusado de trapaça. Quando eu terminei, um cara pálido, literalmente branco, igual um papel, cara que sem roupa nenhuma desenhado no paint sorrindo com um fundo verde que também pode ser pego na paleta básica. O nosso amigo Dream. E eu fiquei tão curiosa que o meu Windows XP decidiu voltar a funcionar do nada e eu dei play no vídeo. Quando eu dei play, o Ghost estava tava falando que o Dream tinha sido acusado de trapaça, de que em defesa dele se as speedruns são a vida dele não tem o porquê ele ter usado hack e outras coisas comuns, mas isso que o Lohart falou da vida dele ser uma speedrun eu concordo metade com metade o porquê? Simplesmente porque o Dream tem um canal de opinião Igual eu digo Não mano, eu confundi o outro de novo Mas sim, porque o Dream tem um canal em que ele só posta Vídeos de speedrun meio diferenciados Em que ele tá lá com os amiguinhos dele fazendo speedrun Como uma em que os blocos Por exemplo, vão atacar os caras O que aqui no Brasil, tu pesquisa e te aparece Void e fogo queimado Mas pra descomplicar as coisas No vídeo do Golart Em que ele diz que o Dream foi acusado de Trapassa Depois de ter muita sorte com o Piglin Que te dá a chance de 20 em 400 e 23% de dropar uma pérola do fim pra tu ir lá na portazão, matar a lagartixa preta voadora que tem lá, no caso do dragão do fim, e finalmente terminar a speedrun. Acontece que se tu trocar com o Pigwin tem umas 5% de chance de ele te dar a pérola. E com os cálculos do vídeo do goarte mesmo, o Dream, naquela mesma speedrun, fez 262 trocas, e os 5% de chance era só arredondado, porque a porcentagem sugerida é 4,7%. 4,7% de 262 Dois, são umas 13 ou 12 Enderpeels. E sabe quanto o cara pegou de Enderpeel? Umas 42. Ele literalmente ganhou mais que o triplo do normal. Mas no fim, o site da Speedrun negou a Speedrun dele, porque outros suspeitavam que o Dream tava usando hack ultrapassa Trapassa. como data mod, que são modificações nos dados do próprio jogo, que no nome diz data mod, mas não é de nenhum tipo de mod. Então tu literalmente pode pegar o data mod e colocar em qualquer um dos seus mundos e jogar o jogo como se nada tivesse acontecido. E acontece que que o Dream usava esses tais datamods pra fazer vídeos no canal secundário dele. Aquele tal de Dream Team. Não sei como que eu não aí, desculpa. E o povo do site suspeitou disso. Com isso, o povo chegou a comparar a sorte do Dream com outros speedrunners. E o Dream papou eles nessa questão de sorte. Mas o que aconteceu foi que uma conta no Twitter chamada Dream Was Taken, que eu não sei a função dela, mas acho que algum fã desesperado farmando falou com o Dream, soltou esse tweet falando sobre o Dream ter trapaceado no speedrun dele, em que ele anexou um paste que dizia seu Dream falando. Mas, que meramente foi que eu não achei o tweet. Meu amigo disse que ele deletou e eu não sei se isso é verdade. Quando eu joguei o suposto link do Pastebin no meu Google, apareceu que ele tinha sido deletado por alguém da staff do site ou que ele simplesmente nunca existiu. Mas vocês perguntam. Ah, minha geuase, eu já tenho motivos pra te cancelar no Twitter, que é o seguinte. Como tu conseguiu pegar o link do Pastebin e saber tudo sobre esse tweet da conta em que o tweet foi deletado? É simples, meu amigo. Eu peguei o link do Twitch que meu amigo Paqui mandou no PV. Inclusive, obrigada de coração, Paquinho. Tu me deu uma baita de uma ajuda pra esse vídeo. E coloquei no Weibergmatini. Que é um site mais conhecido como Heróis do Canal de Opinião, barra comentário, barra sei lá, de qualquer categoria do YouTube. E que se tu colar o link de um site nele, tu pode ver como esse site foi no passado. Mesmo que ele tenha sido deletado. E eu fiz isso com o link do Twitch. E lá tava o Facebook, E também foi deletado. E eu também decidi colocar lá... Pra ver como tava no peixe Bean. O Dream parecia realmente admitir que errou e que usou hack naquela speedrun. E se quiserem ler o peixe Bean, eu vou deixar o um link do Ebeck Matine que vai te levar até ele aqui na descrição. No comentário fixado também. Mas algo que sinceramente tá martelando na minha cabeça e martelando com prego bem grande. É a pergunta: Como esse K conseguiu achar esse peixe bean? E também algo que com certeza o Martela com prego gigantesco na cabeça de todos é. Foi o Dream que escreveu isso? Eu ainda não ia o bem inteiro. Até porque se eu decidisse ler, eu ia ficar linda até a pandemia acabar e não ia ter minha mínima chance de poder sair de casa e passar um tempo bom de verdade. Mas se o cara teve coragem de escrever um textão desses que pelo tamanho poderia até virar um livro, eu acho que é o Dream. Mas eu acho. Não é porque eu acho que foi o cara que escreveu isso aí mesmo. Antes de ir, eu queria avisar a vocês que o bem do Dream tá em inglês. Mas eu queria quebrar um gato bem duro, tipo, muito duro mesmo pra vocês. No lugar de colocar a versão traduzida pelo nosso querido Google Tradutor no Pastebin da vida, com o risco de tomar banho de um negócio ser deletado, eu criei um documento no Word com o texto inteiro lá e disponibilizei pra download no Fire. Então se você aqui não é bilíngue ou tá com preguiça de ler pra traduzir o texto do Dream, eu já fiz isso por você. Então me agradeçam nos comentários. Também me agradeçam por não utilizar encurtador ao colocar o link pra download. Só pra te avisar que esse. Esses dois sites que eu prometi, no caso o do download do arquivo no Mediafire e a página do Facebook em Inglês no Wayback Machine, estão na descrição e no comentário fixado para quem tem preguiça de descer, mesmo que minha descrição é bem curtinha. E, gente, tchau!